Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos mostrar para vocês um exemplo de refatoração usando o Extract Method do, do Fowler. O, a refatoração para extrair um método uh, de um código, exemplo que, eu, que a gente vai mostrar para vocês. Uh, então, qual que é o nosso problema nesse momento? Uh, você tem um fragmento de código, né? que pode ser agrupado. É, vamos ver o nosso exemplo. Ele foi tirado direto lá do, do, do, do Fowler, né? Tá certo? Eu, eu já tenho um print banner, né? Tá certo? Um método print banner. E depois um comentário, né? Print details, né? Então, pode ver que eu, o, o meu cachorrinho já está parejando ali, né? Tá certo? E imagina que ali vai ter alguma coisa que precisa ser tratada, né? Tá certo? O que precisa ser tratado, o que está bem claro aí, é esse desnível, né? Então, como eu havia dito, supõe-se que o print banner tenha sido um, um, um código que já uh, correspondeu a um extractive método, ou não, não importa. O que importa é que existe um desnível, você tem um, um, um comando simples, né? é, com, expressando uma intenção, certo? que é o print banner, né? tá certo? embora que você tenha um comentário que expressa a intenção, Tá certo. O resto está em comandos bem simples, né? Então o que a gente vai extrair realmente o código é do system out, o primeiro out, e o segundo system out, né? Então, é, nós vamos é, tentar a fazer essa essa extração com o a da melhor maneira possível. E como é que essa extração ocorre, né, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer é transformar esse fragmento que você está querendo uh, extrair, tá certo, é, transformá-lo num, num novo método. E seguindo aquele, aquele princípio do expressar a intenção, tá certo, uh, a ideia é que você explique, uh, apresente um nome que explique uh, a finalidade daquele trecho de código que está ali, tá certo? O comentário que tem ali, vai nos ajudar a ter uma noção do que aquele trecho de código responde por quem fez aquele trecho de código. Mas, como eu já mostrei um exemplo uh, de aula anterior, os comentários estão errado está certo? Então, é você que é responsável por entender aquele trecho de código e concordar com o comentário ou não. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é, onde tinha aquele trecho de código que, no, que, que a gente removeu para formar o novo método, né, a, nós colocamos uma chamada daquele método. Tá certo? Normalmente, nós extraímos os, o, o, o, esses métodos e, na, na maioria das vezes, eles, eles ficam como métodos privados. Tá certo? Em alguns casos, eles podem ser, é, é, receber é, um modificador diferente né, de acesso, mas, normalmente, eles vão ser privados. Uh, outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com as variáveis temporárias nesse trecho de código que nós vamos extrair. Tá certo? Se a variável uh, temporária é, é definida e usada inteiramente lá dentro, tá certo? sem nenhum contato externo, não tem problema, como se fosse uma variável interna da, da, daquele método. Agora, se você tem que é definida antes e ela não... Uh, não é modificada lá dentro, tá certo? você tem que passar essa variável como parâmetro. Então, se você tem uma variável que não é foi declarada antes e não é modificada dentro desse fragmento, você vai passar como parâmetro. Se tiver mais uma, como parâmetro, e por diante. A outra coisa é que se ela for modificada lá, lá dentro do, do, do fragmento, essa variável temporária, se ela for modificada lá dentro, Aí ela tem que voltar através de um return. Então, obviamente, se eu tiver mais do que uma variável, eu vou ter que usar algum esquema de voltar esses, essas variáveis, uh, os valores dessas variáveis, para ser usado externamente. Como o return só permite o retorno de uma variável, o que normalmente se faz é você transformar o valor do dado que você. O valor dos dados que você está querendo retornar, são mais de uma variável, você transforma no, no que a gente chama de value object. Quer dizer, você vai fazer um objeto que é só para transportar é, esses valores. Certo? E quando você é, devolver esse value object, você vai getter para obter os, os valores é, apropriados para é, queria para cada uma das variáveis que modificou internamente. Bom, vamos olhar agora o, o, de novo o código. Né? Então vamos examinar. O, o, o print de tails, que é o comentário que está ali, caso, a gente examine per, e, e percebe que ele realmente corresponde à qualidade desse tipo de código. Né? Tá certo? Então, o nome vai sair daí. O nome do meu novo método vai ser print de tails. É, verifico também que a, a variável temporária débito, ela é usada, ela é definida antes do trecho, que eu vou extrair, e ela é usada é, é, diretamente sem modificação. Ela não é modificada dentro do trecho, tá certo? Então eu vou passar como parâmetro. Então o meu vai ser um print details e eu passo uma variável débito do tipo underline né? O sublinhado, o name, está é bem claro aqui, ó. esse trecho de código é pequeno, mas se fosse um trecho maior, você ia notar que, pela nossa convenção, ele é uma variável de instância. Você fica procurando nada, ver nada. Tem o sublinhado antes, é uma variável de instância. Então, eu não vou confundir com variáveis eh, temporárias ou, ou parâmetros de, de, do método que eu estou usando, tá certo? Então vamos agora é, observar o trecho que nós vamos extrair. Então é essas duas linhas que contém o system.out. Tá certo? Essas duas linhas. Primeira coisa que eu faço: fazer uma cópia desse trecho, criar o método printDetails com parâmetro débito. Tá certo? E cria, o método, e cria esse método. Nesse trecho que está marcado aí: extrair eu vou, então, pôr a chamada do método novo que eu acabei de criar. Então, vejamos como é que fica. Dessa forma. Então, eu coloquei ali o antes e o depois. Tá certo O antes e o depois. Vocês percebam que uh, uh, eu tenho lá um print details débito, né? tá certo? Então, isso ficou bem claro. E essa, essa estrutura que foi feita, esse, esse mecanismo, esse processo todo, para fazer o, o, o extract método, né? tá A extrair um método eh, novo de um, de um trecho eh, passível de, de, de extração, eh, o maior cuidado são com as variáveis eh, temporárias. Tá certo? E a, a ideia é que você faz eh, o, o, o código que está antes ali, ele foi testado, tá certo? e você já sabe que está o teste é bem sucedido. Fiz a, a, a refatoração depois, logo em seguida eu testo tudo de novo. O teste não, uh, uh, não, uh, tem que dar bem sucedido novamente. Que Se ocorrer alguma coisa que o teste falhe, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver onde foi que eu uh, errei nessa extração. Posso dar, uh, errei de alguma forma, tá certo? Com relação... As variáveis, pode ter acontecido alguma coisa e vai dar errado. Tá certo? Bom, eu não mostrei aqui, mas o professor Guerra, mais para frente, vai mostrar um exemplo de Extract Method é, usando o Eclipse, em que você vai ser dado pelo Eclipse. O Eclipse vai te dizer, olha, são essas variáveis é, temporárias que estão aqui. Olha, essa aqui é, vai, vai ser passada como parâmetro essa aqui vai ter que retornar, tá certo? ele vai indicar tudo para você, você confirma que ele ele não tem certeza absoluta, em todas as situações ele ele tem certeza sobre o que ele vai fazer, mas é, já é de uma grande ajuda para que você possa fazer um extracting método de uma maneira mais segura, né? para garantir que quando você testar ao final da, da refaturação, dê tudo certo. É, nós já fizemos tudo tínhamos que fazer para exemplificar o extract Nós vamos aproveitar agora para mostrar, assim rapidamente, um outro tipo de, de refatoração que, é, que o Fowler chama de inline temp, tá certo? Que vocês percebam que, que a, a temporária deve recebe é, um valor do que eles lá chama de query, né? mas que no nosso caso é, é um getter, né? Tá certo? Então, esse inline temp é onde tiver essa, sendo usada essa variável débito vai ser, ser substituída pelo get débito, tá certo? Então, ali no caso só tem um lugar né, que é o print details débito. Então, é isso que o, que o inline temp faz: vai fazer para um exemplo de uma variável uh, débito que aparece ali sendo usada, mas se tivesse mais outros locais onde ela aparecesse iria ser substituído pelo get debt. Então veja como é que fica. Então perceba que eu é, mantive a linha onde estava anteriormente e risquei, né? Achurei, é, mostrando que ela está é, foi removida, tá certo? E onde tinha o print de teus agora tem o print de teus o getter, get get débito, né? O método, né? Tá certo? Get debt. Ok? Bom, é, tem pessoas que não acham que isso ficou expressa bem a intenção, tá certo? Que o método, que a maneira anterior expressa melhor, tá certo? Então é, é o tipo de, de refaturação que você decide o que você realmente quer fazer. Se quer chegar até esse detalhe maior ou mantém no anterior, tá certo? O inline temp não é necessariamente uma coisa que você sempre tem que fazer. Você pode fazer uh, se achar que realmente ficou claro o que você está querendo, uh, a intenção que você estava querendo passar do que o código faz, a finalidade do código. Com isso, nós uh, aproveitamos e encerramos o exemplo do extract método, né? tá e mostramos também rapidamente uh, a refatoração chamada inline temp. Obrigado.